E aí gente, eu todos muito bem-vindos É o Bigodão na área e cara Hoje eu tô aqui pra finalmente Revelar o deck que me fez Chegar na Arena Lendária Depois que eu comprei a melhor promoção do Clash Royale Quando eu cheguei na Arena Lendária, muita gente nos comentários Perguntou, João, qual o deck que você Usou pra chegar na Arena Lendária E nos ensine como a jogar com ele Sem querer no vídeo eu acabei mostrando um deck de Logbait, sim, foi o deck de Logbait Que fez eu chegar na Arena Lendária Pela primeira vez, mas faltava apenas duas partidas Eu só tinha botado o deck, porque era um deck que eu já costumava usar e na cagada eu consegui vencer Mas o deck de Logbait não é o meu deck Principal e não é o deck que eu costumo Usar para subir troféus E foi mais um acaso mesmo, sabe? Foi mais uma coisa na cagada que eu consegui Chegar na Arena Lendária com ele Porém, eu não consegui me manter na Arena Lendária Por causa do nível que tava as minhas cartas Nesse deck, quem não sabe que o deck de Logbait É um deck constituído por Cavaleiro, Princesa Barril, enfim, esse deck Aí, eu não consegui me manter na Arena Lendária Com esse deck, eu falei, poxa, não vou gravar Um vídeo ensinando as pessoas que foi esse deck, enfim, mostrando dicas de um deck que eu não costumo usar tanto e que eu não tenho como passar tantas dicas com ele então eu falei, bom, eu vou usar o deck que é o meu deck principal vou chegar na arena lendária novamente com esse deck e aí sim vou apresentar para as pessoas e ensinar um pouco para elas como chegar e atualmente com o meu deck principal que eu dei uma melhorada nele, dei uma upada nele legal, eu consegui chegar a 3.900 e alguma coisa de troféus, é bastante troféu pra mim, né, que jogou Clash Royale há pouco tempo, então assim, eu fiquei bem feliz pela faixa de troféus que eu cheguei aí falta aí, sei lá, umas 4, 5 partidas pra me pegar aí, sei lá, desafiante 1 mano, já pensou? Deixa aqui nos comentários o Godão na Liga 1 <risos> ai ai, mas enfim e lá vai uma fala de encorajamento aí, galera, pra quem... Pegou a Arena Lendária recentemente Se você descer, não fica preocupado cara. Se você pegou uma vez, com certeza Você vai conseguir pegar uma outra vez Então deu de enrolação, vou mostrar aqui pra vocês O deck que eu tô usando Atualmente no Clash Royale Bom galera, o deck que me fez pegar a Arena Lendária Novamente e que eu tô conseguindo Me manter na Arena Lendária É o famoso deck de P.E.K.K.A Com Mega Cavaleiro, eu sei que muitas pessoas Talvez não tenha o Mega Cavaleiro Mas enfim, é uma carta muito essencial Nesse deck, não tem outra carta que possa substituir realmente O Mega Cavaleiro aqui no meu deck Se você mudar, vai ser outro deck Então assim, já eu não posso garantir muita coisa Entende? Eu já não consigo passar as dicas Que eu vou passar com ele. Quem tiver as cartas desse deck, com certeza vai conseguir se dar muito bem. Se aprender a jogar com ele, com certeza aí vai pegar a lendária. Enfim, liga um Talvez, né? O importante é saber jogar com o deck. Aí você vai só subindo de arena. É o deck aí de P.E.K.K.A. Eu sou um cara muito, muito apaixonado pela P.E.K.K.A. Gosto pra caramba de jogar com essa carta. Também o Meia Cavaleira e o meu Meia Cavaleiro que tá nível 2. Então, assim, as cartas desse meu deck tão bem upadas, viu? A pessoa, o pessoal vai. Eu tenho certeza que vai ter gente nos comentários falando: Ai, ah, Jan, você só Chegou a lendária porque é gemado, não sei o que, blá, blá, blá, eu tenho certeza que vão ter esses tipos de comentários no vídeo, mas cara... Eu não sou um cara gemado, é sério, se você acha que eu sou um cara gemado, olha, você não está com uma boa definição de gemado. Eu realmente ponho algumas gemas no jogo, mas nada em exagero, galera, é sério. Enfim, eu não fico gemando tanto aí no Clash Royale, eu compro as promoções, mas é que eu também trabalho com o YouTube. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer, se eu levo o YouTube como profissão, é comprar algumas coisas dentro do Clash Royale. Esse aqui é um dos meus decks que tá bem upado, assim, mais ou menos os morcegos ali... Tá ruimzinho ainda, nível 8 O Espírito de Gelo, nível 10 É razoável, e seria interessante Ele, no mínimo, está no nível 11 Mas, enfim, o meu Zap É uma carta que está bem upada Nível 12, então assim, se você tem Essas cartas, e se elas estão no nível Bacana, mano teste o deck que vai ser só sucesso. Antes de nós puxar uma partida aqui, só queria então explicar mais ou menos o que, que a gente vai fazer nas partidas. A intenção desse deck é sempre que você puder, cicla o deck para botar coletor de elixir. Joga Espírito de Gelo, os morceguinhos, enfim, vai ciclando e às vezes é importante que nem um deck de Golem. Você deixar que o oponente leve uma torre pra você montar o seu combo completinho do outro lado. Porque quando você bota .E .K .K a e o Mega Cavaleiro em arena, em campo, mano, o cara fica muito assustado. sem saber o que fazer, e é sério, é muito difícil Parar, porque são duas cartas muito Tanque, e duas cartas que dão Bastante dano, por sinal, e o Meia Cavaleiro vai dando suporte pra peca já que Ele dá dano em área, então já era pros Goblins Exército Esqueletos, enfim, a Bandidinha Também é uma carta muito importante nesse deck E o Mago Elétrico, porque muita gente usa Dragão Infernal e também A Torre Inferno, vou puxar uma batalha aqui Mas antes disso, cara, já desce aqui embaixo Deixa o seu like, e também se Inscreva no canal se você aí não For inscrito ainda, beleza? Tamo aí levantando a Hashtag é o bigodão 100k até o final do ano e cara, com certeza vai ter muita, muita surpresa se a gente chegar 100k Com certeza eu vou preparar algo especial aqui pra vocês e vai ser muito, muito doido Então mano, divulga o canal pros seus amigos, nos grupos de Clash, enfim, passe o canal adiante que mano, vai ser só sucesso E nós vamos chegar, se cada um se abraçar e se unir, nós vamos chegar assim a 100k até o final do ano, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês Beleza, então galera, puxei uma partida aqui na Arena Lendária Vamos Patife, mano, olha isso Eu sei que não é o nick do Patife, porque, enfim, eu já, eu já conheço, eu assisto o Patife, então eu sei que não é ele Mas, enfim, talvez seja uma conta, uma outra conta dele, né Vamos começar, como eu falei pra vocês aqui, né, ciclando o deck Vou destacar o Espírito de Gelo, os morceguinhos, ele tá vindo de, beleza, Arqueiras, mano Tranquilo, vamos esperar o Elixir carregar aqui, opa, Mega Cavaleiro aqui pra defender o Corredor dele, Mega Cavaleiro na cabeça dá muito dano, Corredor vai dar só um hit, beleza, tranquilo. Agora, mano, vamos tacar o seguinte, o Mago Elétrico aqui na, na ponte aqui, ó, e vai dar muito bom isso aqui, ó, vai dar muito dano ali, vamos conseguir matar o Cavale Mega Cavaleiro dele e também o Cavaleiro dele, porque tem três topas atacando ele. Espírito de Gelo aqui também e os Morceguinhos pra... Enfim, agora esse cara se ferrou demais Valkyria dele vai morrer Vamos tacar a bandidinha aqui, olha, mano Se a gente não levar essa torre agora Eu acho difícil a gente não levar, mano Mas, enfim, vamos dar muito, muito dano ali Levamos a torre dele do Patife Patife, desculpa, mano Mas, enfim, tá dando muito, muito certo isso aqui Calma aí, beleza, bandidinha batendo lá Vai morrer a bandidinha, mas tranquilo Calma aí Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, galera Vamos tacar a peca Porque provavelmente ele vai tacar corredor logo em seguida Não não tacou o corredor aqui. Mas enfim, tacamos uma peca aqui. E vamos ver o que esse cara vai fazer contra a gente. O que ele vai tacar mais? Porque tá indo uma peca. Beleza, ele tacou o torre inferno logo ali. Vamos tacar o nosso mago elétrico aqui. E já vai dar. Ops! Demis, clica aqui que sem querer, galera. Taquei tá o zap. Não, não era pra tacar o zap. Enfim, errei. Mas calma aí, vamos tacar a bandidinha novamente aqui. Beleza, agora eu quero ver esse cara defender isso aqui. Espírito de gelo. Mano, vamos dar muito, muito dano. O cara também é nível 10 aqui, que nem eu. E, mano, vamos levar aqui de três coroas do Patife. Patife, se for você que tá assistindo, meu mano. <risos> Desculpa, mas, mano, foi de três coroas. Tô brincando, galera. Eu sei que o nick do Patife não é esse aqui. Mas enfim, ganhamos de três coroas. E agora, atualmente, nós estamos com. 3.935 Troféus Essa partida foi bem fácil, na verdade Nem conseguimos colocar o coletor, porque foi muito Rápida, muita gente atualmente Tá jogando de corredor, e mano Esse deck contra deck de corredor Contra deck de log bait Enfim, mano, é muito Forte, é sério, é muito Counter desses decks, o meu deck só apanha Pra decks aéreos, pra deck Enfim, de lava round, enfim Esses decks assim, eu vou falar pra vocês Não que seja impossível, mas que vai ter uma dificuldade grande de defender Esse tipo de deck, vai ter sim Eu queria jogar mais uma partidinha aqui com vocês Mas o vídeo de hoje tem que ser mais rápido porque eu tenho que resolver Outros compromissos, eu peço desculpas Mas enfim, eu trago esse deck aqui E mostro pra vocês mais dicas em um outro vídeo Beleza? Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal É o Bigodão sem k até o final do ano, nós vamos chegar Eu confio, hashtag eu confio Aqui embaixo, é nóis gente Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!